Bom dia pessoal, vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Não se preocupa, abaixo desse vídeo tem um blog e neste blog tem treinamento online que te ensina passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.